Boa noite pessoal, é, bem-vindos a essa sessão da Wikimania, estamos aqui para falar como a gente organiza um Wikiocupa pelo WMB. Eu sou a Sandra Soster, sou gestora Glam e Cultura do WMB. Olá pessoal, meu nome é Célio Costa Filho, estou aqui junto com a Sandra. Sou um Wikimedista de longa data, cofundador do, do WMB e atualmente também gestor administrativo do, da organização. Bom, pessoal, uh, para a gente falar qual, como organizar um Wiki Ocupa, a gente pode começar dando uma ideia geral da, da atividade. Né? O Wiki Takes a City, ou Wiki Ocupa uma Cidade. Uh, compreende um conjunto de atividades que busca aprimorar e criar conteúdos livres sobre uma determinada cidade, um determinado município, como nós chamamos aqui no Brasil, dentro dos projetos Wikimedia e também de projetos correlatos. Uh, a ideia, claro, é sempre disseminar a, a cultura de produção de conhecimento livre, especialmente fora dos grandes centros. Né? A ideia de do Wiki ocupar uma cidade ela faz mais sentido em cidades fora dos grandes centros urbanos ou um pouco mais distantes, cidades onde o conhecimento livre tem uma maior dificuldade para florescer, para se disseminar, digamos assim. Então, a ideia é que nos próximos, nos próximos instantes a gente fale não só sobre a ideia geral do Wiki ocupando uma cidade, o Wiki takes a city, mas principalmente de como o WMB pontualmente pensou a como estruturar essa atividade. Né? A gente tem promovido isso pelo menos uma vez por ano, desde 2019. Bom, é, como o Sérgio já começou a explicar, a gente escolhe uma cidade é, tendo, como, tendo alguns critérios e um deles é preferencialmente fora desse é, eixo das grandes cidades, que aqui no Brasil se conforma nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. E, na verdade, qualquer cidade pode receber um e que ocupa. O que a gente entende como atrativo é quando ela tem uma grande quantidade de bens tombados e tem poucas fotos e informação livre disponível. É, além disso, poucos verbetes dentro da categoria do município e peculiaridades culturais ou a presença de grupos subrepresentados nos projetos da Wikimédia. Bom, a uh... Uma parte principal dessa do Week Takes a ser, e por mais que a gente tenha autonomia para conduzir algumas das atividades, uma saída fotográfica, desde que feita em locais públicos, é algo que a gente consegue organizar por si próprios, mas a ideia é que a gente faça algo mais estruturado e o mais proveitoso possível. Então, um, um aspecto muito importante é você contatar previamente parceiros locais, né? Uh, um primeiro ponto seria localizar possíveis pessoas wikimedistas né ou pessoas relacionadas à cultura livre dentro da cidade para que elas sirvam de ponto de apoio ou também um ponto de contato com outros possíveis parceiros ou instituições culturais desses municípios né. E uma, seg uma segunda tentativa, um segundo ponto de contato é buscar diretamente essas instituições culturais municipais. Então, é possível observá-la, observar isso buscando cadastros dentro do Ibram, no caso do Brasil, uh, ou eventuais acervos que estejam disponíveis online, redes sociais de bibliotecas municipais, de museus municipais, em geral são instituições culturais que têm uma presença online um pouco mais restrita, um pouco mais diminuta, digamos assim, do que os grandes... Uh, as grandes instituições culturais dos grandes centros urbanos. É um pouco mais difícil de contatar esses parceiros, mas a dificuldade, o que nos move, a ideia é exatamente essa, fazer uh, um esforço ainda maior para que as peculiaridades, as o as, car as características de, pequenos, uh, de pequenas cidades ou do interior do Brasil apareçam de modo adequado, de modo referenciado dentro dos projetos do Wikimedia. E para isso também, é claro, sempre fazer uma chamada geral para participantes, fazer a divulgação de formulários online entre os membros da comunidade. Eventualmente a gente pode não saber ah, que existem Wikimedistas ah, nas proximidades e essas chamadas gerais são sempre uma grande oportunidade para a gente conhecer mais o movimento Wikimedia no nosso país ou na nossa região, de modo mais específico. A divulgação do evento também em redes sociais também é sempre um, um atrativo para atrair pessoas que a princípio talvez nem sequer conheciam a questão do movimento do conhecimento livre, dos projetos Wikimedia, mas que nada impede que elas passem a se tornar parte do movimento eu vou aproveitar para complementar algumas questões. É, em relação a parceiros locais, essa busca online por instituições para a gente fazer o contato direto, ela também leva em conta é, instituições que já tenham parte do acervo digi digitalizado e, e colocado online, né? seja num website, seja numa plataforma como o Tainacan, ou mesmo nas redes sociais, porque demonstra que a instituição tem uma vontade de colocar o acervo online. Então, ela já tem uma predisposição a aceitar uma parceria com, com a Wikimedia. E em relação aos participantes, mais para o final a gente vai falar sobre uma equipe Wikimedista mínima mas é interessante comentar que a gente leva um grupo de Wikimedistas, um grupo pequeno, mas também a gente é, tem o interesse de que a população local é, se interesse em aprender o uso das plataformas e também de como colocar a sua própria cidade no, na, nas plataformas. Né? É, e aí a gente entra, então, nos pilares, que o WMB, WMB é, pressupõe, né, para a realização de um que ocupa, é, que são quatro atividades principais. A primeira é uma saída fotográfica. A segunda, o um mapeamento da cidade. A terceira, uma maratona de edição, aquela que a uhum. gente comumente conhece como editatona e a quarta é uma, a parceria com uma iniciativa. Bom, a ideia é que a gente esmiúce agora, o detalhe um pouco cada, uma dessas, cada um desses pilares, cada uma dessas quatro uh, bases do WikiTakes a City, do WikiOcupa uma Cidade. Todas elas, quer dizer, quase todas, parte delas a gente consegue fazer com maior ou menor grau de autonomia. Mas a ideia, a riqueza de uma atividade dessa é sempre fazer o máximo possível junto com a população local, junto com pessoas não wikimedistas. Isso, se por um lado, nos cria uh, uh, não, dificulta um pouco a, a organização, para que a gente possa conduzir as coisas com mais eficiência. Por outro lado, é algo realmente enriquecedor você ver a interação entre wikimedistas mais experientes junto com pessoas que estão iniciando ou tentando entender como as coisas funcionam dentro dos projetos wikimedia, dentro da cultura livre, e essa esse contato me, uh, me parece ser uma dos principais resultados positivos de um wiki ocupa. Então, não se trata né, que de pensar uma ideia, um, algo feito de cima para baixo, mas conjuntamente com, não, wikimedistas, conjuntamente com a população local. Passando, então, aqui para a primeira atividade, uma saída fotográfica. Ah, aí vocês veem no slide, as saídas fotográficas, obviamente, são cruciais para o wikipa e relativamente fáceis de serem executadas. Né? Ah, a ideia também não é sair tirando fotos de maneira desregrada da cidade ou aleatória, mas seria interessante a gente observar observar as listas de bens tombados desses municípios, às vezes até olhando a própria lista do Weak Loves Monuments, muitos desses municípios muitas vezes têm uma lista já pronta, caso essa lista não exista, dar uma olhada nos bens tombados no nível federal, estadual ou eventualmente municipal também, e mesmo que não haja bens tombados, ou haja poucos bens tombados, há muitas coisas que podem ser fotografadas em qualquer município do país. Há sempre praças, parques, prédios públicos relevantes, escolas, certamente alguma característica, uma peculiaridade da cultura local, da local, arquitetônica, fauna, flora, eventualmente alguma espécie endêmica, é muita coisa que pode ser observada e a ideia sempre é que isso, uh, esse levantamento seja feito antes das pessoas saírem para fotografar, para que vocês possam direcionar a saída de modo que ela seja mais eficaz e eficiente. Uh, essas saídas também elas podem se encerrar com uma grande celebração, com um evento, comida, uh, as pessoas comendo em conjunto, e isso certamente favorece os laços daquilo que eu citei no início entre oikimedistas mais experientes, que em geral já sabem o caminho das pedras, sabem como conduzir uma saída fotográfica, mas a ideia é que não seja um evento apenas para oikimedistas, que haja também pessoas novatas, que precisarão ser instruídas, e tirar fotos também às vezes é até a parte mais fácil, mas existe uma parte posterior, igualmente importante, que é selecionar as fotos, inserir os metadados com cuidado e carregá-las corretamente no Commons. É, uma coisa também para adicionar, que é importante a gente fazer um, um contato anterior à visita para que a gente tenha uma pessoa que abra portas. E isso é literalmente porque a gente também tem o interesse em registrar o interior, principalmente dos bens tombados. Muito obrigado, Sandra. Ótima lembrança Há diversos prédios públicos ou bens tombados que uh, podem ser registrados do, do interior, dependendo se seu país tem uma liberdade de panorama uh, do exterior e da parte interior também, mas... A princípio, é uma ideia formidável aproveitar essa saída fotográfica para ter um acesso privilegiado para bens ou prédios uh, que, em geral, as pessoas não conseguem fotografar tão facilmente. Um segundo ponto uh, que a gente considera também muito importante e crucial para definir um um, it takes a city, um it que ocupa uma cidade é a questão do mapeamento. Vocês devem saber que a, a, os projetos Wikimedia não têm um projeto específico de mapas, mas a gente conta com o apoio de um projeto próximo, de um projeto primo, digamos assim, dos projetos Wikimedia, também uh, cultuado aí, e por boa parte da comunidade Wikimedia, que é o OpenStreetMap. Trata-se de uma base de dados geográficos que alimenta diversos projetos de conhecimento livre, inclusive, inclusive os projetos os projetos WikiMedia e a própria Wikipédia. Então, o próprio OpenStreetMap é conhecido de certa maneira como uma espécie de Wikipédia dos mapas. Se vocês não o conhecem, recomendo que vocês googlem OpenStreetMap e conheçam o projeto. De modo geral, no caso do Brasil, pelo menos, todas as cidades já têm a sua as cidades brasileiras têm a sua estrutura básica, pelo menos devidamente mapeada no projeto. Então, no caso de um equity que de um que ocupa uma cidade, a gente busca aprimorar, né, refinar uh, uh, esse mapeamento. Então, a ideia é acessar a cidade dentro do OpenStreetMap e ver se os, os prédios, os bens tombados estão todos indicados, estão todos mapeados, se as praças, parques, reservas florestais Uh, pontes, uh, monumentos, é possível mapear mon monumentos. Aliás, o OpenStreetMap permite um, um detalhamento de uh, mapas muito grande. É possível mapear bancos e lixeiras e postes de iluminação, por exemplo. Mas, no caso do Wicked Exaciri, a gente busca pelo menos uh, cotejar, né, verificar todo o mapeamento dos bens tombados e monumentos da cidade. Uh, muito pode ser feito portanto uh, a ideia tudo vai depender da quantidade de pessoas envolvidas da se as pessoas estão familiarizadas com o projeto ou não e lembrando também que é possível vincular os, os itens mapeados as coisas mapeadas no Street Map com itens dentro do Equidata isso permite que os, os projetos, digamos enxerguem um ao outro Dentro do próprio Wikidata existe uma. Se vocês digitarem Wikidata dois pontos OpenStreetMap, uh, vocês vão ver uma série de projetos que buscam fortalecer essas pontes entre os dois projetos. Uh, no caso do Wikteksaciri uh, conduzido pelo WMB, a gente não se esquece dessa parte dos mapas. Sandra? Vamos lá, vamos falar de editatona. É, então, como a maioria das pessoas que está acompanhando essa sessão deve saber, a editatona ela serve para que a gente amplie o, a informação livre disponível sobre o município, e isso inclui é, a, tanto a criação de novos verbetes quanto o aprimoramento daqueles que já existem. E essa lista é, a gente gera... Uma, uma lista antes do evento de potenciais artigos a serem trabalhados e é, podem ser trabalhados tanto no evento mas aqueles que não se consegue tempo hábil de melhorar ficam como uma lista para melhoria posterior, posterior. É, e também é, um dos grandes ganhos das editatonas é mostrar para a população local que a Wikipédia é um ambiente aberto para colaboração e ensinar os requisitos mínimos para que a pessoa contribua uh, de forma responsável e que suas contribuições permaneçam na Wikipédia. Perder o, o medo de editar, <risos> na verdade é isso. E o quarto ponto é que sempre buscamos a, o estabelecimento de uma parceria com alguma instituição cultural da cidade, de modo que é, o seu acervo seja digitalizado e incluído no, é, na, no Commons principalmente, né? e se os dados forem metadados forem robustos a gente também inclui no Wikidata. Então essa preparação do ocupa ela vai levar por volta de um a dois meses e é, a ideia é que a gente encontre uma instituição de pequeno porte mas que tenha é, seja objetiva e eficiente. Para essas parcerias foi desenvolvido um projeto chamado Museu Portátil, é, onde se buscou entender como seria um kit básico e com baixo custo que cumprisse a função de digitalizar é, objetos 3D e 2D de diferentes tamanhos e também algumas... É, indicações de como fazer o uso de, desse, desse kit, como organizar os metadados, como subir isso nas plataformas Wikimedia. E o manual está disponível na, na Wiki, e depois vocês podem acessar a partir desse slide que a gente está mostrando, clicando na capa do, do manual. Então, a ideia é que seja um kit e mais um, um conjunto de capacitações para que qualquer instituição GLAM do Brasil, de qualquer tamanho, ela consiga ser autônoma para fazer a digitalização e o upload do seu acervo. Bom, passando aqui para a questão dos números de participantes, é... É um número bastante subjetivo. A ideia é sempre das pessoas é que haja o maior número de participantes possível. E, portanto, a ideia é que sempre a gente pense uh, na presença também de wikimedistas experientes para dar suporte a todos esses participantes. Então, deixando de lado a subjetividade do número dos participantes e pensando então no, no tamanho de uma equipe, dos organizadores, na verdade, né, vai é variar. Mais uma vez, de acordo com o caso, mas considerando o que ocupa numa cidade de pequeno ou médio porte, nós aqui do WMB entendemos que uma estrutura mínima para a organização deveria ter, numa saída fotográfica, pelo menos duas pessoas experientes, porque é comum também que haja, eventualmente, locais importantes a serem fotografados distantes um do outro. E se você for pensar que o MUI que ocupa pode ser um evento de um ou dois dias, por exemplo, uma saída fotográfica num único dia, de uma única pessoa experiente conduzindo, ficaria muito limitada. A questão do mapeamento, como a gente pensa que é um mapeamento, muitas vezes, mais um refinamento de mapeamento, a gente pode delegar isso a princípio para deixar isso nas mãos de uma pessoa experiente, que pode ser apoiada por outros por outras pessoas participantes mais inexperientes, mas a ideia é de fazer um cotejamento, né? um, um, um refinamento, na verdade, uh, de um mapa já pré-estabelecido. Uh, esse tipo de atividade, em geral, uh, a gente entende que pode ser mais facilmente conduzido por uma única pessoa, pensando em uma estrutura mínima, lembrem-se disso, a escala pode subir, caso os desafios que vocês ponderem em outros municípios sejam maiores. No caso de uma ditatona, imaginando aí que você, a ideia é a gente reunir um número de participantes de, sei lá, pelo menos 5, 10 pessoas, 15, uh, seria bom ter duas pessoas experientes para receber as pessoas, uh, tirar dúvidas de edição... A ideia é sempre é que as pessoas tenham prazer na atividade e não pensem essa atividade como uma tarefa enfadonha ou cumprir tarefas delegadas. Então, a ideia é sempre é mostrar ah, para as pessoas que o ambiente de edição é algo onde as pessoas podem não só contribuir com o mundo do conhecimento livre, mas também se divertir e fazer isso de uma maneira agradável. E, por fim, a parte uh, menos autônoma e um pouco mais difícil, na minha modesta opinião, uh, de um que um ocupa é estabelecer uma iniciativa GLAM. Né? Então, uma iniciativa GLAM, em geral, é, uma, é algo que leva-se muito tempo para ser construído. Quando a gente pensa no week takes uh, em geral, a gente pensa em iniciativas GLAM, tal, eventualmente, de, de pequeno porte, ou algo que a gente possa conduzir ao longo de um ou dois meses, no máximo. Uh, pelo menos para ser uma entrada, digamos assim, da, de uma instituição cultural do, do, do município no universo Wiki. Então, para isso, obviamente, a gente precisa, considerando como uma parceria, de um lado, a instituição, a instituição cultural em si, acompanhada de uma pessoa experiente em parcerias, em digitalização, para que a, a parceria possa florescer no curto intervalo de tempo em que acontece o WIC-Takes, a Siri. Sandra. E o WMV já realizou três Ocupa, os três no estado de São Paulo, é, em Santana de Parnaíba, Jundiaí, em Itu. É, aqui no slide vocês têm os links para as páginas teglã dessa dessas ocupações. E no dia de hoje que a gente está veiculando essa essa sessão da Wikimania iniciou o Wikiocupa Santa Leopoldina, que é o primeiro fora do estado de São Paulo, que é no estado que a gente disse que é o escolheu para o WMB escolheu para amar nesse ano de 2022, que é o Espírito Santo, e a gente tem para realização desse Wikiocupa um financiamento internacional da, da Foundation dentro da, da Wikimania, então estamos muito felizes em ter essa oportunidade de realizar o Wikiteaks fora do, do estado de São Paulo e é, a o acompanhamento das atividades que a gente realizou ao longo desse dia e vai realizar amanhã também, é, pode ser feito pelas redes sociais, tanto do WMB quanto as redes oficiais do evento da Wikimedia a nível internacional. Então, agradecemos pela atenção de vocês e fica nosso, os nossos contatos para qualquer dúvida que vocês tenham. Certo? Obrigado, pessoal, e nos vemos na Wikimedia.